Só SMR de desenho Você vai fazer uma linha Uma linha reta Você não sabe fazer a linha reta Como assim? Faz uma bola então Você não sabe fazer bola? Porra, meu Pega Pega o lápis direito Todo torto Ajeita essas costas Bebeu água hoje Putz grila, meu Aqui melhores, quer dizer, piores momentos das lives Rush Rush, que aconteceram na outra plataforma. Vamos fazer aquele penteado muito popular nos anos 2003? Vamos. Vamos. É conhecido como o emo careca. Sabe aquele emo da terceira idade? Você já viu essa criança? Ele era você. <risos> ah! Tô na camada errada. <risos> Estou na camada errada. Será que dá tempo de voltar? Eu acho que não dá. Eu acho que não dá, gente. Chama a polícia. Chama a polícia que a gente tava na camada errada. Ai ai. Ratuna matata. É verdade, não é? Eu lembro que muita gente falava Ratuna Matata e era racuna matata. Eu acho que eles trocaram em alguma dublagem. Eles cortaram o. O... <risos> Tem um negócio, gente, que eu vi uma vez Acho que foi no canal do... Daquele cara que faz Análises de... Sex. Agora que o Guilherme se foi <risos> Começa o meu plano O meu plano secreto de dominação o Canal Rouges Projet <risos> O que, que é isso aqui? Isso é ovo Isso é ovo é. Tá ao vivo O jeito que esse rosto tá acontecendo aqui Tem um óculos muito louco aqui Olha lá, eu tenho esse óculos É o meu óculos, meu Pô, igualzinho. Aqui, ó. Não tô no clima de vídeo triste. E eu vou ver um vídeo triste, então eu vou ver vou fazer assim, ó. Ai, que cara... Tá bom? nasci em 1994. <risos> ah, não! <risos> que chato! Primeiro videogame foi. Eu nasci em Ah não, que horror, que horror. Ai Jesus, gente, vocês vão saber como é difícil pra mim ver vídeo velho. Nossa oh. Senhora. Hum. <risos> Pessoal. <risos> Guilherme! Ah, Guilherme! <risos> calma, calma. Ó, oh, o que, que eu vou fazer aqui agora? <risos> Eu ainda não, não, não peguei o jeito da chuchada, mas a gente vai aprender a bimbolar com força e destreza. E seremos os mestres bimboladores, tá bom? Não sei se eu gostei do que eu fiz, mas agora eu já fiz. Cara, eu adoro, eu adoro o tradicional agora. Eu sou um grande fã do tradicional. Que no tradicional, quando você erra, você vira macho fala <risos> Caguei Hora do tutorial de make Então meninas, pra você fazer uma maquiagem de duenda muito bonita Você vai precisar de um nariz de 25 centímetros Me desculpe querido, mas é básico Escorço se o, seu, se o seu boneco, né? Se você descobre que tá, então na metade da altura dessa cabeça tem um peito, daqui pra cá bate o peito, daqui pra não sei o que, bate o um umbigo, daqui na metade dessa onde tem a virilha, e eu sei que a virilha, né? O, sei lá, o umbigo é aqui, é que o cotovelo bate com, com a virilha com o umbigo, aí a mão tá aqui, a virilha bate com o pulso, porra, que beleza, é aqui vai ter a mão, ótimo, é aqui vai ter o joelho, aqui vai ter a perna, a perna vai estar tá em pé. Nossa, que maravilha, meu Deus do céu, que bagulho incrível, olha só como é, como é fantástico, né? abaixo dessa cabeça, a quinta cabeça, da quarta cabeça, debaixo da outra, da, do terço, da quarta, da quinta, da sétima, tem um negócio que faz a coisa funcionar, meu Deus do céu, incrível, a relação de proporção, que coisa maravilhosa, cadê o Mituviano? Abre esse braço aqui, abre esse braço e faz uma bola, uuuh, ai! Eu consigo pensar na composição, meu, character design faz sentido Eu tenho uma linguagem de shape funcionando Olha só o storytelling aplicado aqui Tô pensando no aventimento da roupa dele Tá adequado com uma época histórica certinho dentro do negócio Tô usando a gestalt para fazer a separação dos elementos Não tenho tangentes nem coisas dando problema A temática tá interessante, tem a ver comigo tudo que eu gosto A estética tá no talo porque tem as coisas que eu acho interessante. A luz e sombra tá funcionando, os materiais estão todos pintados com muita beleza Fiz um render chique aqui, escolhi uma paleta de cores que amplifica o mood da minha imagem Fiz anatomia muito louca naquele orc ali, no fundo, a perspectiva da cena tá funcionando junto com a composição dela. Os corpos que estão desenhados desses personagens têm uma fluidez gestual que dão pra eles peso, equilíbrio e tudo mais. Os props no cenário estão bonitos, com aquelas tochas não sei o que também historicamente adequadas. O esforço tá funcionando porque o negócio tá funcionando, tá tudo um negócio drapeado na capa do bicho, tá muito bonito. Nossa, que legal, uma ilustração completa. Nada supera o chat achando que o Gui tinha 2,30m. <risos> cara, essa era a evidência máxima De que ninguém ali tava, tipo, tava todo mundo boiando, né Você tá lá com A5, né, e o cara Cara, esse papel é pequeno, o cara é enorme Aí você lê 17 vezes a mesma coisa De pessoas diferentes, às vezes da mesma pessoa Porque ele tá torcendo pra eu ler Então ele vai manda, manda, manda, manda, manda O cara tá no controle certo, tá no controle V, assim, ó Ah, que nem uma máquina Ah! E ele não consegue porque eu tá com um minuto, tá com um minuto chat, então ele espera um minuto <risos> Enter. <risos> Agora ele vai ver <risos> não, Mano, pra quê? Foi o Coringa que não é pro desafio porque ele não é um personagem original Mas tem toda a estética, foi o, foi o vídeo em que a gente ficou assistindo o Chris Samney Mandar ver e destruir, a gente fez react de desenho, cara, nossa foi... Foi bom demais, meu Deus do céu Então, parece o Máscara Pois é, o Coringa Gente, por que vocês falaram que era o Coringa? Vocês têm que, né Pensar primeiro antes de abrir a boca, tá bom? É lógico que é um Máscara, né Vocês, nossa, vocês dão cada ideia errada pra mim É Que brush é esse? Tem link pro download do brush Guilherme, cadê o Ctrl Z, Guilherme? <risos> Metáfora, ficou um monte de <risos> Estou em choque, me desculpe. Desculpa, eu perdi o controle. <risos> eu tô muito bravo com essa merda. Desses negócios, de... Vai ser assim. Não tem jeito. Então, gente, a live acabou. Muito obrigado. Eu morri. Isso!